Para você me ligar no, no blog, após ocorrer o outro blog, Estamos chegando na área para mais um vídeo Para trazer para vocês, depois de o que aconteceu nesta rodada na Bundesliga Nós tivemos aí a vitória por 5 a 3 do Borussia Dortmund de virada Sobre a equipe do Augsburg, quem diria, em um jogo que fez história Pois é, Haaland entrou em 23 minutos, o cara fez 3 gols É o um negócio... Fora do comum. Chega a, ser, chega a ser até engraçado, porque o, o jogo se desenhava de uma forma catastrófica, por favor, Coisa assim inimaginável por todas as situações que o time está batendo. Ah, o time já começou com três zagueiros, só com o Pitzek. toda hora tomando bola nas costas. E, e um erro de desatenção ali que a bola foi recuada um pouco atrás, né? Que aí acabou originando o primeiro gol do jogo do Nishnainer, Nishnainer, camisa 7 da, da equipe do Ausburg. E depois nós tivemos o gol de. o um segundo gol, logo com 20 segundos do segundo tempo. Aqui houve um picão para frente. E o Akanji cometeu o mesmo erro que tinha acontecido contra o Ame contra o Mais. Ele repetiu esse erro, cabeceando de forma totalmente estranha, né, desnecessária. E aí a bola acabou sobrando pro Richter fazer um golaço de fora da área, coisa linda, né, fazendo 2x0. Aí todo mundo achou que morreu aí, né? Porque o Dótamo não ia virar mais. Quando chegou na metade do segundo tempo, o nosso queridíssimo Brent fez o gol de diminuição do placar, 2x1. Um. Aí você pensa: ah, o Dottomo vai voltar poupado do jogo, né? Não deu nem 3 minutos, acabou né? tomando o gol da, do 3x1. Uh, aí, amigo, aí todo mundo pensou, mano, moeou, a casa caiu, vai ser difícil virar. Principalmente, por cair, um detalhe acabou chamando a atenção. Primeiro, Pizzak não acompanhou o Vargas, o lance do terceiro gol, e, e o Acanjo também não cortou. Não deu carrinho, não tirou a bola, ficou só olhando a bola passar. Que é uma outra coisa que ele está fazendo com muita frequência. Né? Que é um cara que ele tá errando toda hora o tempo da bola. Ou deixa a bola passar na frente dele com muita posteridade. E aí, o que aconteceu? No minuto seguinte, o Luciano Favre teve uma ideia. Né? Nossa, que era uma coisa tão óbvia, né? Tirou o Pitsek, que hoje parece um ex-jogador em atividade. E colocou o Haller. Ou seja, botou o centroavante para jogar. E o cara simplesmente... No primeiro lance que ele teve com a bola, ele simplesmente guardou. 3 a 2. Beleza. É sensacional. Dois minutos depois, lançamento do Rúmeus, lá no campo de defesa. Lançamento lindo, perfeito. Aí, o Sancho dominou de maneira, de maneira também espetacular. Tirou do goleiro o Quebec e mandou a bola para a rede. 3 a 3. Aí o Dótomo voltou para o jogo. Caído no mundo passou. Opa! O Dótomo agora acordou. E aí... Lançamento... Do... Do Witzel. Bola lá para o Hazard. O Hazard tira do gobeque. Ele vê o Hala o, o ha livrinho. E ele toca para ele para ele mandar a bola pro o gol. 4x3 de virada. Tudo isso... Num espaço de 10, 15 minutos. Pra você ver que loucura que o jogo virou de uma hora para outra. É, é um negócio inacreditável. E aí depois, já na quase na reta final do jogo, o Royce recebe o passe do Reina. O Royce vê o Rala ali pra, pedindo pra receber. Ele dá o passo de primeira, em profundidade. O Rala arranca, ganha muito o passo do zagueiro. Vê o goleiro Kubeck saindo e só deu um tapa na bola para botar na rede. Pra fazer 5 a 3. não tô de brincadeira. O time tava abrindo de 3 a 1, um, tá ligado? Em meia hora, praticamente, de jogo, ele jogou, o Dortmund fez 4 gols, tá ligado? Sendo 3 dele do Haaland. Ele repetiu uma estreia de, um estreia, de, um, de maneira estreante, né? De fazer 3 gols num jogo inicial dele. Desde Albameyang, em 2013, para vocês terem uma noção do quanto que essa estreia representa e muito para a história, não só do futebol, mas também para o Borussia Dortmund. E o mais interessante é que vários jornais do mundo inteiro, resaltando, dizendo que ele é um Messi largo, por exemplo, o botou lá uma manchete do jornal: Messi largo estreia com três gols pelo Borussia Dortmund na Bundesliga. Para então você ver o tamanho do que o Hala chegou com o pé na porta, pronto para evitar nesse campeonato alemão, e principalmente no Borussia Dortmund. PSG, vou te falar uma coisa para vocês, Tem se preparem. Porque o Haaland tá chegando E não tá pouco pra Liga dos Campeões hein? Lembrando O Haaland pode estar inscrito Na Liga dos Campeões Da Europa Então, mano O, o que o Dortmund vai vir pra cima Não é brincadeira É uma coisa realmente impressionante Certo? Muito bem, é isso aí ah, Lembrando que durante a semana A gente vai ter aí um, mais informações sobre o Dótomo Será que o Alcácer sai? Será que ele não sai? E claro né, A prévia do jogo na sexta-feira Pela Bundesliga Que você fica ligado em todo o Brasil Tá certo? Um grande abraço pra vocês E até mais